Então, hoje a gente vai falar sobre escala de marcha, a gente vai utilizar esse Audi RS7 como exemplo. Você vai ver que é bem simples esse negócio de escala de marcha aqui no Forza. Você vai aprender a configurar o seu carro para corrida de circuito, corrida de velocidade, corrida de arrancada. A gente vai ver o máximo que ele consegue trazer para a gente de potência e de velocidade. Mas antes, vamos entender um pouco desse, dessa relação de potência e torque e RPM, que é a rotação do motor do nosso carro. É uma parte um pouquinho complexa, mas você vai ver que depois é bem simples simples e você vai fazer tudo no seu carro facilmente. Lembrando que hoje é só focado em escala de marcha, mas na descrição já está disponível para você dicas de configuração das outras peças do carro. Então, antes da gente ir para a parte mais simples, a gente está aqui na parte de aprimoramentos do carro para a gente aprender mais os conceitos de torque e potência, beleza? É bem simples. Eu já aprimorei o nosso carro aqui, ele já está pronto em questão de peças, né? ele está completo, agora falta a gente configurar principalmente a escala de marcha que é o nosso caso aqui então eu entrei aqui em qualquer parte do motor só para a gente entender um pouco da tabela de desempenho do nosso carro então eu dei uma ampliada nessa tabela de desempenho para gente entender melhor para a gente não fazer as coisas sem consciência né lógico que a gente não vai precisar desses conceitos mais complexos mas é bom a gente entender um pouco né então você tá vendo ali que aquela linha rosa ela representa o torque e a linha amarela ela representa a potência nessa tabela de desempenho nessa faixa amarela que eu marquei aí, representa a potência, Potência. Essa faixa azul representa o torque, que são os mesmos números da potência. E essa faixa verde representa o RPM, que é a rotação do nosso motor. Você vai entender muito bem isso aqui. Recomendo você repetir algumas vezes para você entender mais ainda. Agora a gente vai decifrar o que, que esse gráfico está mostrando aqui para a gente, que dá para a gente utilizar nas nossas configurações de escalas de marcha. Lembrando que eu nem olho isso aqui, porque eu só quero trazer isso aqui para você entender como que funciona essa relação de torque, potência e RPM. Então, quando essa linha rosa de torque ela cruza com a linha amarela de potência, isso indica o momento em que o motor está na sua faixa ótima de RPM. Esse é o momento em que o motor ele faz menos força para gerar potência, para ele entregar a potência máxima do carro. Então, sabendo disso, em toda essa região vermelha que eu marquei aí, ó, antes desse cruzamento da linha rosa com a linha amarela, significa que o motor ainda não está na sua faixa faixa ótima de rotação. O motor ainda tá, digamos, sofrendo até chegar na sua rotação ideal. Que nesse caso desse carro aqui deve estar tá ali na casa de 6.500 RPM por aí. Dá para a gente descobrir, eu vou te mostrar depois. Então dá para a gente ver ali, olhando, você tá vendo que a rotação começa no zero, ali no meio tem 5 e no final tem 10. Então dali dá para gente ter uma média que na casa de 6.500 é o momento que o motor ele tá girando na sua faixa ótima. E se você observar agora nessa setinha, dá pra gente ver que o Forza tá indicando que é na casa de 8.500 giros, né? Porque ali no final a gente tem 10, e no meio ali entre o 10 ali, a gente tem o 8 e o 9, né? Então, ali na casa de 8.500 giros por aí, a gente já vê que tá começando a cair. Então, baseado nessas informações, a gente sabe que o nosso carro, quando ele chega ali na casa de 6.800 RPM, ele já tá na faixa útil, e quando ele chega ali na casa de 8.500 RPM, ele já começa a perder potência. Ou seja, a faixa útil né, que a gente consegue aproveitar o máximo de desempenho do nosso carro é entre 6.500 giros até... 8.500 giros. Essa é a faixa útil que a gente deve manter a escala de marcha. A gente tem que manter a escala de marcha dentro dessa faixa útil para a gente aproveitar o máximo de potência do nosso carro. Basicamente é isso. Então, baseado nessas informações, eu já posso ver que eu não posso deixar uma marcha minha abaixo de 6.500 giros. E eu não posso, por exemplo, na hora que eu for trocar de marcha, se eu deixar a rotação passar de 8.500, no caso desse carro aqui, ele perde potência então assim eu perco o desempenho. Se você for um perfeccionista e quer saber mais sobre essa questão de faixa útil de rotação do motor e quer saber mais detalhado e bem mais preciso do jeito que os viciados fazem, tem outras formas aqui também. Agora você vai ver por que, que eu falo tanto para o pessoal que o Forza Horizon deveria ter um dinamômetro para a gente saber certinho aqui qual é a curva de torque e potência, a faixa ideal de rotação do motor. A gente vai fazer um dinamômetro aqui improvisado. Nesse exemplo que eu vou te trazer agora, é muito importante a gente olhar a potência e o torque do nosso carro. Quando você entra lá na sua garagem e apertando a setinha direito ou analógico direito, você pode ver as informações de potência e torque. É bom você anotar, no nosso caso aqui meu carro tem 637 de potência e de torque ele tem 592. Então, o que que a gente vai fazer com essas informações que a gente anotou? Quando o nosso carro chegar a 592, que é o máximo de torque dele, a gente anota em qual RPM ele estava quando ele atingiu 592 de torque e quando ele chegar na potência máxima dele que é 637 a gente anota o RPM que ele chegou nessa potência máxima então baseado nessas informações o espaçamento entre o torque máximo e a potência máxima ali no meio tem uma faixa de giro ideal então a gente vai saber qual é a faixa de giro que está entre o torque máximo e a potência máxima é nesse espaço entre o torque e a potência que a gente vai manter a nossa escala de marcha ali dentro. Então a teoria é a mesma do primeiro exemplo que eu te mostrei, só que essa forma aqui é mais detalhada. Então a gente está aqui fora do mapa e a gente vai simular um dinamômetro só para quem quer saber essa curiosidade mesmo, tá? A gente não faz esse procedimento na hora de configurar, mas é só por fins didáticos mesmo que a gente está aprendendo aqui sobre essas configurações. Pode ser na rua, qualquer lugar, mas eu vou fazer mesmo é lá no modo rivais na corridas de arrancada aqui do Forza. Selecionar a nossa classe aqui, que é classe A. Então, estamos aqui no modo rivais de corrida de arrancada. Você pode fazer esse método em qualquer lugar, beleza? Aqui a gente vai ativar a telemetria. Lembrando que já tem vídeo de dicas de configuração de controle para você saber ativar a telemetria e outras configurações, beleza? É importante aqui, quando a gente ativa a telemetria, jogar a quarta marcha. E o que, que a gente vai ficar olhando aqui? Aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ficar de olho no torque máximo e na potência máxima primeiramente a gente vai olhar o torque máximo quando o carro atingir o torque máximo a gente vai anotar em quantos rpm ele estava naquele torque máximo e quando ele chegar na potência máxima ali próximo de cair a potência a gente vai anotar novamente o rpm máximo então entre o intervalo do torque máximo e a potência máxima a gente tem a faixa útil de rotação do nosso motor então eu vou começar a acelerar aqui Aí ele vai atingir o torque máximo, aí depois, passa um pouquinho, ele atinge a potência máxima. O pessoal clipa essa parte, né, quem é detalhista, né, que eu acho muito difícil, para anotar essas informações. Então eu vou clipar essa parte aqui e a gente vai fazer uma análise. Então a gente vai fazer uma análise desse replay aqui, o que, que a gente vai fazer? Quando o nosso carro atingir o torque máximo, que é de 592, a gente vai anotar o RPM e quando ele atingir a potência máxima, que é de 637, a gente vai anotar qual que é o RPM que ele bateu essa potência máxima, beleza? Então eu vou dar um play aqui, aí eu vou pausar na hora que ele bateu o torque máximo nosso que é de 592 vamos lá tá chegando tá chegando 592 592,5 de torque quantos RPM ele bateu aqui 6.000 vou arredondar para 6.400 RPM agora a nossa potência máxima é de 637 né e ele tá 538 ali ainda então quando ele bater 637 que é a potência que o Forza mostrou para a gente que é a máxima desse carro a gente RPM então vamos dar o play aqui aí quando ele bater 637 olha lá ele bateu ali deixa eu voltar foi rápido né quando ele ali ó 637 ele atingiu a 8400 RPM então, a gente chegou a essa informação aqui. Ó. O nosso carro não pode ficar com a rotação abaixo de 6.400 e ele não pode passar de 8.400. A faixa ideal de rotação do nosso carro é na casa de 6.000 a 8.000 giros. Então, a gente tem que escalonar a nossa marcha, onde ela não pode ficar menos de 6.400 RPM. E na hora da troca de marcha, a gente não pode passar muito de 8.400 RPM. Olha só, essa primeira introdução ela é bem chatinha, mas ela é importante você saber para você ter consciência do que você está mexendo aí. Mas ela a gente nem utiliza aqueles métodos lá para a gente fazer as configurações de escala de marcha do nosso carro, é bem simples. Mas aquela teoria ali serve até para simulador de corrida, tá? Depois que você colocou as peças no seu carro, agora resta a gente saber para que finalidade a gente vai utilizar esse carro. É para corrida de circuito, corrida de velocidade, é para arrancada, é para velocidade máxima, eu vou dar um exemplo aqui de modo online, a gente sabe que no modo online cai corrida de circuito e corrida de velocidade ao mesmo tempo, ou seja, eu preciso de um carro que tem uma aceleração bacana e que ele tem a velocidade final também para quando cair a corrida de velocidade, então a gente vai fazer a configuração baseado nessas necessidades, você pode apertar o botão start, vai aqui no online, entra aqui no rivais, você vai escolher a categoria que você gosta, né? a gente pode estar tá fazendo uma escala de marcha para corrida de rally, cross country, arrancar ou corrida de rua também. Eu vou focar em corrida de velocidade, mas a teoria é a mesma para o que você quiser fazer, beleza? Vamos imaginar que eu quero levar esse carro para uma corrida de velocidade. Eu vou escolher por exemplo, essa pista aqui que é uma pista, eu acho que é uma das pistas que tem a maior reta do modo online atualmente, porque no modo online não cai colossos e nem golias. Então a pista que a gente precisa de uma certa velocidade é essa pista aqui de Riviera. Então eu vou configurar a escala de marcha do nosso carro para essa pista aqui e mesmo configurando aqui ele vai ser bom para corrida de circuito também beleza então vou entrar e vou selecionar o nosso carro que a configuração é classe A vamos aqui com ele então estamos aqui na parte de configuração vamos entrar aqui né para gente ver como é que tá a escala de marcha que tá uma bagunça né a gente vai organizar isso aqui tá uma bagunça de propósito lembrando que cada carro tem sua classe ideal beleza eu vou deixar na descrição aí a lista de dicas tem a configuração de tunagem para você identificar qual é a classe ideal de cada carro porque você não pode chegar aqui e entupir de peças o carro esse jogo aqui é um jogo de corrida de estratégia tá então você por exemplo se eu botar esse carro aqui na classe S ele já não vai ter aderência suficiente para segurar nas curvas então a, a classe ideal desse carro aqui é classe A mas esse conteúdo vai estar em outro vídeo para você beleza aqui o nosso foco é a escala de marcha eu vou até mostrar para você outros modelos de carros que a gente não pode colocar a transmissão porque não vai deixar porque a transmissão em alguns carros sobe muito o nível do carro e às vezes a gente vai ter que colocar uma transmissão ruim que vem uma escala de marcha um pouco bagunçada aí vai depender mais da nossa habilidade para segurar o carro mas beleza, vamos ver aqui como é que está primeiro a arrancada do carro para a gente ver se a gente vai ter que mexer pelo menos na primeira marcha eu gosto de olhar primeiro a primeira marcha vamos ver como é que está a arrancada do carro, a arrancada está boa se tiver ruim a gente regula aqui então vamos lá, a gente sempre segura o acelerador antes de largar, né? Aí a gente vê aqui, ó. ó já vi que ele já, já começou cortando o giro, né? Já começou cortando o giro. O carro não pode começar cortando o giro porque ele perde tempo. Agora eu vou te dar outro exemplo de primeira marcha que geralmente aparece em alguns carros, que é um carro que tem uma primeira marcha muito fraca. Vamos lá, vou te dar um exemplo agora de marcha que é fraca, né? Olha só: fraco, fraco, fraco. Até ele chegar lá na rotação Você tá vendo que ele começa numa rotação muito ruim, né? Ele não começa numa faixa ideal de giro Então, você viu que o nosso carro ele começou muito fraquinho, né? Você pode mexer aqui ó, nessa transmissão final Tá vendo aqui onde tá a rosa? Você pode aumentar para aceleração, assim a gente vai ter mais aceleração. Ou você pode mexer na primeira marcha, aumentando aqui a primeira marcha também, ó. Aí eu gosto de regular a primeira marcha, quando ela tiver do jeito que eu quero, eu já passo para as outras. Então vamos ver aqui se ela já tá com aceleração interessante. Vamos dar uma acelerada aqui, deixa eu ver. Ainda tá meio fraca, né? Eu vou aumentar mais essa aceleração aqui, cara. Eu vou achar a aceleração ideal aqui, vamos lá. Você tá vendo que tem que ficar mexendo ali, né? Tem que, ficar, tem que ficar fuçando, ó. Aqui eu já gostei. Aqui ele já começou ali já puxando o carro. Essa aceleração aqui eu gostei. Então, você viu que a arrancada ali eu já gostei, né? Eu posso até aumentar um pouquinho aqui. Você não pode deixar cortar giro, tá? Eu até aumentei um pouco aqui. A segunda marcha, ela aparentemente está legal, mas se você quiser subir um pouquinho, ela pode. A gente tem a terceira marcha aqui também, ó. Vou deixar ela aqui. Já essa quarta marcha, você tá vendo que ela tá meio bagunçada, né? A gente pode voltar ela pra trás aqui, ó. Aí tem a quinta marcha que tá pior ainda. Eu tô olhando bem naquele quadradinho que fica ali no cantinho, tá? Ó, você pode voltar a quinta. Aí você pode subir aqui de novo na quarta, voltar ela, tá vendo? Eu tô, você tá vendo que eu tô deixando um formato tipo escadinha. Você tá vendo que quanto mais eu vou pro final, mais ela vai diminuindo. A sexta, a oitava marcha, né? Esse carro tem oitava, vai até a oitava, ela não tá legal. Quando eu subir de sétima pra oitava marcha, você tá vendo que o giro vai cair. O giro vai cair lá pra baixo, lá de novo pra baixo. Só que quanto mais velocidade eu tô tendo no meu carro mais pressão aerodinâmica eu tô a, a, gerando nele eu vou precisar de mais força e para mim ter mais força eu preciso estar com a rotação alta entendeu por isso que a gente vai subindo aqui ó você tá vendo que ali a gente tem a tabelinha de velocidade e aceleração então quanto maior a marcha mais aceleração eu preciso então eu não posso deixar aqui embaixo ó, porque senão quando ele cai, quando eu subir da sétima para a oitava, ele vai cair a aceleração lá para baixo. Aí ele vai ficar fraquinho de novo. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, vamos, vamos dar um exemplo aqui da, da terceira marcha, para não ficar estranho, né? Eu vou jogar a terceira marcha lá embaixo. A rotação dela tá lá embaixo, tá fora da faixa ideal. Então vamos lá, vou te dar um exemplo aqui dessa escala de marcha. Terceira fraquinha. A primeira a gente arrumou, né? A segunda, ó, jogou a terceira, morreu. morreu. Acelerando tudo aqui, ó. Você viu que tá fraquinha, então é por isso que é bom a gente deixar quanto maior a marcha, maior a aceleração possível, tá? Então a gente viu que até a segunda marcha ela foi muito forte, né? Vou te dar um exemplo de uma segunda marcha muito forte. Se a gente deixar uma aceleração muito forte na segunda marcha, olha o que, que acontece. Você vai ver que o mal jogo a segunda, ela já quer a terceira, quer ver? Bom, joguei a primeira, joga a segunda já que é a terceira Então isso não é bom Imagina isso na corrida de circuito, você tá pulando marcha igual louco Não é bom também, tá? Então você tem que deixar equilibrado Jogou a segunda, puxa a terceira, depois a quarta Tem que ser bem gradual Então aqui, ó, eu vi que a, a, a primeira marcha tá boa Eu posso até reduzir um pouco para ela subir um pouco mais gradual A segunda marcha está com muita aceleração então posso baixar ela um pouco, né? A gente viu que a terceira marcha tá morta, né? A gente pode subir a aceleração da terceira marcha. Sobe. A gente sobe a aceleração da quarta. A quinta marcha já tá bacana aqui, né? A sexta a gente sobe aqui, a sétima, aí a gente tem uma oitava marcha aqui que é o mesmo exemplo daquela terceira. Na hora que eu jogar a oitava o carro morre, então é bom a gente subir ela para cá, ó. sobe ela para cá. Aí o carro tá marcando ali 298. Aí vamos ver o que que acontece. Será que ele vai pedir mais? Vamos ver agora. Como eu quero esse carro aqui para corrida de velocidade, né? Eu não posso deixar ele pedir mais marcha. Ó, segunda, terceira tá boa. Quarta tá boa. Muita aceleração, tá vendo? Ó, quinta. Já, já tá pedindo a sétima. Tô vendo que a gente tá com muita aceleração, né? Mas já tá pedindo a oitava ali, né? Tá vendo? Vamos ver se ele vai pedir velocidade. Tipo, eu acho que vai, né? Aqui a gente pode reduzir. Nossa, reduzir sem triscar na embreagem, né? Usar manual de embreagem que eu podia. Ó, vamos lá. Só um exemplo, tá? A gente vai fazer as alterações necessárias aqui ainda É só é bom você fazer isso aqui pra ver se realmente a escala que você fez tá boa, tá? Vou jogar oitava Vamos lá, vamos ver aqui Essa reta é muito boa, que é na B5. Olha só Tô vendo que ele quer mais Dá pra ver que ele quer mais, ó Tá vendo que ele cortou giro? Ele tá pedindo mais só que a gente deixou ele limitado, 298, né? Vamos colocar mais marcha aqui. Então, se a primeira minha tá boa e o restante tá bom também, aqui dá pra gente ver aqui que a partir da, da quarta marcha em diante, a gente tá com muita aceleração, né? Tá pedindo, pedindo, pedindo. E a gente viu que ele passa dos 300. Então, é só a gente voltar a oitava marcha aqui, ó. Volta ela e vai olhando ali o gráfico de velocidade. Tá 336. Tá um pouco exagerado, mas vamos deixar 336 pra ele. Aí você sobe pra sétima. Subir pra sétima, eu volto a sétima. Porque eu quero deixar a sétima maior do que a oitava. Tá vendo que a, a sexta tá maior do que a sétima? Eu volto a sexta. Aí depois eu volto a quinta. Aí você vai voltando a quarta. Ó. Vai fazendo essa regulagem tá vendo? ó Vou voltar mais aqui a terceira. volta a quarta, ó. Sempre olhando naquela tabelinha pequena ali E eu deixo um formato estilo escadinha, né? Parece uma escadinha Tá vendo que eu deixei um formato estilo escadinha? Olha só Sempre naquele giro ideal, né? Não tá lá embaixo Não tá um giro baixo, né? O carro sempre vai manter a aceleração Tá vendo o jeito que ficou? Ó? Aí você pode vir aqui regular da forma que você quiser Ah, Muca, meu carro na pista que eu tô jogando eu acho que ele, ele consegue chegar a 340, você pode baixar mais aqui e fazendo a regulagem. Tá vendo que eu baixei a oitava marcha e, e ele bateu ali no gráfico 336, ou seja, esse carro aqui, a potência dele consegue chegar até 336, o torque dele consegue empurrar ele até 336, então é bom eu subir aqui ó, eu subi mais aqui, tá vendo 337.9, tô vendo que é a máxima desse carro, eu posso subir aqui mais pra ver, é 337.9 né, é a máxima que ele consegue, aí eu procuro aqui ó, 337.9, aí eu posso regular aqui ó, deixar ela bem reguladinha, naquele formato escadinha tal, tá vendo ó, Ó, o tanto ficou organizadinho ali, ó, tá vendo? É dessa forma aqui que você tem que fazer. Achou a primeira marcha? Achei, beleza. O carro tá acelerando bem na primeira. A arrancada tá boa. Tá puxando o carro. Não tá cortando giro, ó. Ó, a segunda. Tudo certinho, ó. Bonito. Não tá, é, é, cortando giro. Não tem marcha morta aqui. Tá vendo? ó. De boinha até tá passando o meu rival aqui, ó. Tá passando o um rivalzinho. Ó, chegou de sexta aqui. Nem pediu a sétima, né? Naquela hora eu tava pedindo quase a oitava aqui. Acelera. Vamos ver na prova de fogo ali. Vamos ver se ele vai pedir mais velocidade. Que eu acredito que não, né? Ele tá mostrando que a máxima que ele consegue é 336, né? 336. Ó, tá de quinta aqui, ó. De boa... Carro puxando, ó Aí essa curva aqui Nossa, quase que eu perco o Jack Eu sempre perco ele, né? Ó, pediu sétima, 280 290, tá vendo? Tá na faixa ideal de rotação Ó, de boíssimo Nem pediu oitava, ó. Nem pediu oitava Então a gente deixou aquele 330 e pouco Lá, pra se caso a gente pega aí Uma Colossus, uma Dolias aí né, pra brincar Com os amigos, né? Mas você viu que nessa pista aqui O máximo que ele pediu foi 300 é, Então a gente colocando 310 ali não é ruim não, tá? Você viu? Você viu que aqui tá 337 E ele, no máximo que pediu nessa pista aqui foi 300 Eu posso aqui aumentar a aceleração Porque se eu, se eu aumento a aceleração, ele vai chegar mais rápido Se eu coloco mais velocidade, ele vai, de, ele vai demorar para chegar nessa aceleração Eu posso, por exemplo, pegar o oitavo aqui, ó e, e subindo ela, se eu quiser, eu posso subir a oitava. Você viu ali que no gráfico ali no cantinho a oitava marcha sumiu, ela foi para a sétima. Ou seja, o nosso carro agora está com sete marchas e a máxima dele é de 322. Se você quiser, você pode fazer isso também, tá? Ou então você pode voltar aqui a oitava marcha e deixar aqui alguma coisa para ele respirar vai de você, beleza? Tem carro que tem gente que sobe tudo aqui, ó. E coloca ele com seis marchas agora. Nosso carro não tem mais a sétima a oitava. Ele tá com seis marchas e a velocidade de 286. Aqui já não dá. Mas você pode, por exemplo, quer quer ver, ó. Eu tô aqui selecionada a sexta marcha, eu posso puxar a sexta marcha aqui para trás, tá vendo? Eu 330 a sexta. Aí ah, eu regulo as outras aqui, ó. Regulo essa, regulo essa. Posso regular essa aqui, ó. Aí está vendo? Nosso carro tem seis marchas. Se você olhar naquele gráfico pequeno ali, ó. Tá vendo? Interessante, né? Você pode fazer isso aqui. Aí se você quiser, ah, não, eu quero sete marchas, eu quero vai na sete marcha, na sétima marcha puxa ela. Aí você coloca mais velocidade em seu carro, coloca 336 com 7 marchas. Ah, eu quero só 6, vai, vai lá na última marcha, vai na oitava e puxa a oitava para sexta. Aí naquele gráfico pequeno, o nosso carro tem apenas 6 marchas. E se você quiser testar para ver se tá legal, não custa nada você testar, o jogo é seu. Vamos ver aqui como é que ficou com 6 marchas. Qual que vai ser a reação desse carro? Se ele vai limitar, o que, que ele vai fazer? Lembrando que é importante a gente fazer esses testes aqui, né? Pra gente não ter dúvida. Toda hora o meu relógio tá gritando ali. Esse tipo de conteúdo é muito grande. Eu acho que já tem umas duas horas que eu tô fazendo esse vídeo aqui. Porque a gente tem que trazer o melhor possível né? pra galera aí. Nossa, esse aqui. Vamos ver ali, né? Vamos ver se ele vai. É, pedir marcha né você vai pedir a sétima ou não você vai querer manter a gente sabe que a velocidade máxima dele é 336 né? e eu nem sei que qual a velocidade máxima que eu coloquei nessa configuração de seis marchas aqui já pediu a sexta eu já pediu a sexta vamos ver você vai pedir 7 a 7 marcha acho que eu coloquei 7 né ah não eu coloquei só 6 tá vendo ó Ó, ele não pediu sétima marcha, ou seja, a gente fez um carro com seis marchas. Então você escolhe se você quiser colocar oito marchas lá cheio de aceleração ou seis marchas que ele vai chegar naquela velocidade que você quer. Tem outra dica que é bastante interessante, então ela vai servir como dica bônus. Vamos imaginar que eu copiei as peças desse Audi RS7 de algum amigo. Só que eu tô em dúvida da relação de marcha que esse cara está utilizando. Para quem não sabe, você pode copiar as peças de qualquer carro, de qualquer amigo ou pessoa que você achou a tunagem e achou legal. Você pode copiar as peças. Se você não sabe, vou deixar na descrição também nas dicas aí de Forza Horizon 5 para você saber depois como que você faz para copiar as peças. Aí vamos imaginar, cara, será qual é a relação que ele usou na primeira marcha? É muito simples saber. Você acelera a primeira marcha, eu sei que a primeira marcha a velocidade máxima é 65, eu anoto. A segunda marcha 100 km por hora, eu anoto que a segunda marcha é 100. A, a terceira marcha, eu estou vendo que a máxima é 141 km por hora, eu anoto essa informação até chegar na última marcha do carro. Muito simples. Aí você vai na sua configuração de tunagem e fica regulando aqui cada uma das marchas. Você regula a primeira até achar a velocidade máxima da primeira, regula a segunda até a velocidade máxima e assim por diante. Isso é muito bom até para carros que você só tem a relação de transmissão final. Você pode ver qual que a pessoa utilizou, sabendo qual é a velocidade máxima da primeira marcha e você regula aqui. Agora eu vou te dar alguns exemplos de situações que você vai ter que enfrentar enfrentar tá para a gente fazer uma escala de marcha né óbvio a gente tem que colocar uma transmissão de corrida no caso desse carro nosso aqui eu vou entrar aqui em transmissão esse carro aqui a gente sabe que a classe ideal dele é classe A se você não sabe dá uma olhada no vídeo de dicas que você vai saber porque a gente sabe que esse carro aqui a melhor classe dele é classe A se você colocar na esse ele não vai ser top esse carro é top classe A na classe S1 ele é ruim, beleza? Então aqui a gente tem as transmissões, né? Esse carro aqui ele está utilizando a transmissão esportiva. Transmissão esportiva a gente só consegue mexer na transmissão final do carro. Se eu colocar aqui uma transmissão de corrida, esse carro vai para a classe S1. E esse carro aqui na classe S1 não anda bem. Então a gente coloca a transmissão esportiva para a gente colocar outras peças que nem motor. Porque essa peça aqui ela sobe muito o nível do carro e não te dá margens para colocar outras peças que nem esse carro tem para-choque do Forza, esse carro tem um motorzão forte, tem aerofólio do Forza, tem pneu leve, entendeu? Então a gente prefere colocar uma transmissão, uma transmissão que não dê para a gente fazer aquela configuração. Por sorte, esse carro aqui ele tem uma transmissão até legal, só que tipo assim, a gente vê que a primeira marcha aqui, ela está um pouco fraca. E a segunda marcha aqui o restante já tem um pouquinho mais de aceleração. Ou seja, se eu quiser aumentar a aceleração desse carro, eu aumento a transmissão final aqui para aceleração. Mas sabe o que que acontece? Esse carro vai perder velocidade final. E se eu colocar esse carro aqui com mais velocidade final, esse carro perde a aceleração. Então você tem que achar o equilíbrio nesse caso aqui. E essa transmissão aqui até que ela tá organizadinha, né? Tem umas transmissões esportivas que vem que a primeira marcha é uma porcaria. Eu tenho aqui por exemplo esse Subaru aqui que ele é um carro muito bom na classe A. Só que não dá pra colocar transmissão de corrida porque senão ele sobe pra classe S1 e ele não é bom na classe S1. E esse carro aqui, olha só que interessante. Esse carro aqui se eu colocar a transmissão esportiva ele sobe pra S1. E a de corrida também sobe. Então esse carro tem que utilizar a transmissão original. Então são carros assim que às vezes não vai dar pra você fazer configuração nenhuma se a gente olhar aqui nas configurações de tonagem desse carro, como ele não tem transmissão nenhuma, não dá pra gente mexer em nada e olha essa quinta marcha aqui, eu acho que o Forza faz isso de propósito, ele jogou a quinta marcha numa aceleração muito alta aí depois na sexta a aceleração do carro cai lá embaixo de novo ainda bem que esse carro tem um desempenho uma aceleração bacana e olha que a máxima dele é de 288 km, né, então ele chega na casa de 280 e aquele Audi ele chega na casa dos 300 e pouco. Então esse carro aqui ganha na aceleração, mas perde na velocidade final. A gente poderia reduzir aqui a transmissão final desse carro para ele ter mais velocidade final, só que o Forza não nos permite porque senão ele ia é para a classe S1 e na classe S1 esse carro é ruim. Então você vai encontrar Várias situações como essa aqui e vai depender da sua estratégia e experiência de jogo. O nosso Audi RS7 ele tem várias opções de transmissão. Algumas ele sobe, que nessas é, com 7 marchas aqui, ele vai para a classe S1. Esse carro não dá na classe S1, ele não tem aderência suficiente. Dá para ver isso no vídeo de dicas. Não dá para colocar 6 marchas. A gente coloca a transmissão original, dá para ver que ele dá uma certa piorada ali na questão de manobra. né? E talvez isso aqui não dá para a gente fazer nenhum tipo. De, de ajuste. Essa transmissão esportiva aqui só dá para mexer na transmissão final, então não é muito interessante, principalmente se a transmissão dele não estiver muito organizada. E aqui a melhor opção que a gente tem é a transmissão de corrida para esse carro, que aí já dá para a gente fazer algumas alterações. Então pelo menos esse carro tem essa opção. Esse vídeo deve ter ficado muito grande, mas a minha intenção é ajudar você, beleza? Eu espero que tenha gostado e até a próxima.